Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimário E para quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco Galera, chegou mais um pacote aqui hoje, pegar aqui para mostrar para vocês Olha, acabou de chegar, compra da Shopee E este pacote é um dos pacotes mais esperados aqui do meu canal Merece muito like, merece muitos comentários, merece muito compartilhamento Que esse aqui é um dos produtos da Shopee que a galera mais pediu para mim estar trazendo no canal demorou mas chegou então bora lá vou abrir aqui logo o pacote e mostrar para vocês galera já vai já vai dando seu like já vai deixando seus comentários que o vídeo de hoje é top eu prometo fazer 10 minutinhos de vídeo hoje, porque com certeza vai ter a parte 2 deste produto aqui. Esse é um dos, um do, dos produtos que a galera mais pediu, galera. Mais pedido para estar tá trazendo aqui. Vocês podem usar aí os comentários e chuva de comentário. Galera, manda emoji, não quer escrever alguma coisa? Manda emoji, manda coraçãozinho. Esse vídeo merece muitos comentários para divulgar demais, para expandir muito aí o meu canal. Então coloque aí, faça uns 10 comentários com emoji para ajudar a gente E galera, já chegou aqui e bora abrir E olha o que chegou hoje Olha o produto da Shopee que chegou para mim E que foi um dos mais requisitados aqui do canal Tchan, tchan, tchan, tchan O drone Olha galera, top, top, top Vem na Messec e o importante, esse droninho me custou 100 reais a galera pediu para a estar tá trazendo um drone, já que eu compro produtos aí da Shopee e mostro aqui no meu canal, a galera pediu demais, eu nem estava tanto comprando coisa da Shopee, mas como eu tinha trago um avião aí de isopor, que é um planador de mão, depois eu trouxe um avião de controle remoto, um, um isoporzinho também de controle remoto, a galera pediu demais, demorou, né? Mas aqui está, já que eu estou aqui comprando da Shopee, está aqui, ó. Comprei 100 reais e eu vou mostrar ele e vou falar sobre este aviãozinho. Primeiramente, galera, antes de eu tirar ele aqui do Messec, eu vou mostrar o comercial original deste drone lá da Shopee, que eu comprei ele. Confira aí. <música> Aí galera, conferimos o vídeo o oficial lá do, do Supi E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó O drone e se abrir aqui a Mcc, ó Como vê, bem embalado Gente, olha o controle Já vou começar aqui pelo controle que me chamou muita atenção Deixar aqui em pé O controlinho, ó Duas anteninhas bonitinha. Bem, ainda tem que aprender como que mexe E aqui, ó Ele é PVP Ou seja, ele transmite A imagem da câmera no celular Então aqui é o suporte celular, ó. Achei bem legal Esse dronezinho por 100 reais Aqui, ó Tá o drone-se, ó Olha que lindo, gente Está igualzinho Do anúncio Está igualzinho o vídeo aí, vocês podem assuntar ele é retrátil, ele abre aqui, ó, nossa, super top, já estou amando Tem um design moderno, mas falando aqui do drone, gente, ele é bem levinho, tá? Bem levinho, é um plástico bem, ó, dá até para afundar Então, é por isso que vocês vão ver em alguns anúncios, jogam no chão, é, deixa cair O material é ABS e é macio, então não quebra. Para quebrar, é só se pisar em cima mesmo. Queda não vai quebrar esse drone. Ele é super resistente. E muito leve também, tá? Não tem peso nenhum. Já está com a bateria. E ele ainda vem com a câmera. Galera, a descrição desse drone é de fazer inveja a um telo, a um Mavic da DJ. Porque está descrito tá nas informações, na característica desse drone aqui. É que ele desvia de obstáculo Pelo menos Tem um sensor aqui, ó Tá vendo? Tem um sensor aqui do lado direito Tem um sensor aqui do lado esquerdo E ele vem com esse sensor aqui também Eu achava que era uma câmera, mas não é É um sensor que ele é acoplado aqui em cima Olha para vocês verem Vou colocar aqui, ó Vou acoplar ele Aí galera, tá acoplado. Olha como ficou mais lindo ainda o drone. E outra, essa câmera aqui, ó, ela não mexe com o controle, mas você regular na mão, coloca uma posição onde você quer o do ângulo, tá vendo? Ó, até 90 graus para baixo, ó. Muito top. Tem mais outra câmera aqui embaixo que você consegue filmar para baixo ou para frente. E, e outra. Na descrição, continuando lendo a descrição desse drone aqui Diz ele que voa a 3 km E o tempo de voo dele é 30 minutos Isso é o que está no anúncio E outra, olha galera Eu olhando aqui, veja só a bateria dele É ou não é de fazer inveja a um Mavic? A um Telo? Mas para o Telo, né? É ou não é? Olha a bateria desse drone, ele é muito delicado, ele é muito lindo, cara. É, é top, é brinquedo. Eu não sei se tá na categoria brinquedo, é brinquedo, porque ele não tem GPS, não trabalha com, com satélite. Eu, mas mesmo assim, eu adorei isso aqui para dar um brinque, é, dar como brinquedo para criança, aí né? Uma criança, eu vou colocar aí de 10 a. 15 anos que quer um drone Pelo valor compensa, tá? Tá muito show de bola Olha que lindo Coloca aqui, acoplou Fechou Esta é a bateria dele Promete, né? Na descrição promete que ele desvia E eu tô vendo que realmente, ó Sensor Sensor Sensor, né? No caso, para trás Sensor para frente Então ele não bate Olha a cara desse drone me parece até aquele tubarão martelo <risos> Um design muito moderno, É né? Lindo, lindo, lindo isso não tem como negar Então deixa like, galera Muito like E eu vou ali, né? Na área No espaço ali onde eu já soltei os aviões Eu já soltei os drones, né? Eu sempre faço vídeo lá Quando é para brincar com alguma coisa assim Que nesse espaço E vou ver como que ele se comporta voando É muito leve Uma coisa é certa não vai para vento forte que vai carregar. Isso aí não precisa nem nem fazer teste pelo o peso dele. Eu já penso, né, que o vento ele não aguenta Os motorzinho é muito pequeno. Os motorzinho aqui, ó, é lateral e tem uma engrenagem de, de redução. Eu não sei se fala redução, né? Tipo assim, que enquanto o motor aqui gira uma vez, ele faz a hélice girar 10 top top top e o motor não gira direto a hélice não tem umas engrenagem aqui que converte o giro do motor para a hélice gostei demais desse drone muito lindo galera então é isso o vídeo de hoje né é mostrando aqui o o drone o produto mais pedido no meu canal né e eu vou ali né é, para a área e fazer um outro vídeo Voando com ele, configurando ele Hoje não vai dar porque o tempo aqui está bem nublado Está até chuviscando, está para chuva Mas se, eu convido vocês a ativar o sininho Para não perder a notificação do próximo vídeo desse drone, tá? A parte 2, no qual eu vou mostrar ele configurado Como que ele se comporta no voo Se é um voo estável, se realmente o peso dele, que é muito leve Vai atrapalhar, se realmente ele desvia das coisas se ele voa os 3 km aí prometido é, Se ele voa sozinho, diz que com o telefone ele voa sozinho Faz aqui a todos programação E é isso! Pela descrição, esse drone é top! 3 km de distância, é, voa autônomo, vai e volta sozinho, grava por gesto é, é, Filma, é, tira foto por gesto, acompanha pessoas então vocês viram aí no, no vídeo inicial, original do anúncio, né? Como que é esse drone? E tá aí, eu vou ver a curiosidade Eu tô muito curioso pra colocar esse bichinho pra voar Não deixa de conferir o vídeo Então, por enquanto, vou ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo Eu voando com esse bichinho aqui, hein? Top, lindo! Então, galera, dá o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo voando com o dronezinho. Tchau!